Shalom a todos que estão assistindo a este canal, neste vídeo venho tratando a respeito do nome que é uma grande relevância que a própria escritura vem traçando desde tempos passados que os povos hebreus vinham chamando o seu nome de forma única, mas desde o tempo do cativeiro da Babilônia houve várias interpolações linguísticas, mas isso não foi só por causa da Babilônia creio que posteriormente fizeram mais modificações. Vou apenas fazer uma colocação em relação ao nome qualquer. Pense comigo. Se você for para qualquer país, qual será o seu nome? Se eles vierem de lá para cá, qual será o seu nome? Vamos entender. Vamos pensar um pouco. Se o meu nome é Henrique, em outro lugar eles irão me chamar de outra forma por acaso claro que não eles irão fazer o melhor para chamar o meu nome conforme fui registrado no país de origem por isso vamos pensar a esse respeito sei que muitos acham que isso é normal mas na verdade não é então como seria chamado o nome verdadeiro do Messias que nós chamamos de Cristo ou Jesus Cristo? Será que deveria ser chamado de Jesus? Claro que não. Por que não? Saibam uma coisa, que a letra J nem sequer existia quando o nome do Salvador foi colocado nele. E quem teria essa audácia de mudar assim essa expressão nominal que o seu nome tinha? Com certeza foi uma pessoa muito bem esclarecida sobre essas linguagens. Para quê? Para confundir mais ainda o povo na hora de pronunciar o nome do pai e o nome do filho. E eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginava projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. E em outra passagem diz assim, Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que eu o sabes? Pode perceber que isso aí já foi escrito quando? Há muito tempo antes. Não foi na época do Salvador. Quantas passagens queres para entender este fato? Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. E é assim que as escrituras declaram que devemos fazer e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei para que o meu pai seja glorificado no filho. E qual é o seu nome mesmo? Se já fizeram tantas alterações e ninguém quer enxergar isso, disse que foi melhor para o povo ter uma melhor comunicação com o criador através dos nomes traduzidos. Isso é mais para destruir aquilo que ele mesmo deixou para nós e nós acreditamos fielmente nesses povos que levam o nome de qualquer forma estou falando dos povos que vem trazendo nomes, não estou falando do nome que nós chamamos, que nós pronunciamos que nós aprendemos dessa forma, sei que todos nós chegamos ao Criador por o um nome e creio que ele nos ouviu, mas por quê? pelo simples fato de nos atrair a ele mas muitos não pedem discernimento sobre o seu nome como ele deveria ser chamado. E ficam achando que estão com a verdade. É claro que se eu sei do nome e não quero conhecê-lo como ele é, será em vão. Realmente isso será em vão. A minha busca por ele, apenas por conhecimento em seu nome. Reflitam nisso. Reflitam um pouco sobre isso que eu estou falando. Saiba o que? Eu nunca queria falar sobre esse respectivo assunto. Por isso pense mais um pouco se o que eu estou tratando aqui é mentira. Façam uma análise vocês mesmos sobre essa condição. Talvez nem saibam disso e talvez seja o último vídeo que eu estou falando sobre o nome. Portanto, pesquise e reflitam sobre o assunto. Não fiquem apenas em minhas palavras, tire as suas conclusões. Não estou mandando ser rebelde como os ateus ou alguns ateus que querem que muitos se tornem iguais a ele. Cheio de conhecimento e até das escrituras, mas para desvirtuar do caminho da verdade, a ser seguida. Se nunca encontraram esse caminho e ainda dizem que são livres, não é isso que eu quero tratar aqui. Apenas estou aqui aqui adicionando um verdadeiro propósito que muitos pregam de forma equivocada. Não quero dizer que seja todos, pois existem pessoas que pelo menos tenta falar sobre algo do tipo. Mas ainda nos tempos de hoje, que é bem complicado falar em algo sobre o nome com certeza isso deveria ser o verdadeiro propósito dos líderes religiosos nos cultos e nas escolas bíblicas dominicais, como é assim declaram. Se lideram tantas pessoas, e por que omitem isso delas? Percebam que em certas músicas até falam de El Shaddai, Adonai, Shalom, Elohim, Jireh, apesar desses últimos dois termos, não seria Elohim e nem Jireh mas sim pelo hebraico moderno, Elohim e Ire. É por isso que digo que eles não vêm mostrando a sua forma correta sobre o tratamento desses nomes, que na realidade não são nomes, porém títulos, que seria de tratamento dado ao Criador pela sua manifestação. E isto é apenas um desabafo que eu estou fazendo. E se for possível, farei outro a esse respeito para tratar aqui sobre essas origens do nome do Pai e do nome do seu Filho. Por isso, eu vou ficando por aqui. Que todos fiquem na paz do nosso eterno Criador. Em nome de Jesus Cristo que nós conhecemos assim, cujo seu nome em hebraico é Yahushua Hamashia. Fiquem na paz. Amém.